O Portal AgroLink conversa agora com Fernando Lopa, que é CEO da Associação Brasileira de Erefor e Brafer. Fernando, me conta um pouquinho sobre a importância da competição, a batalha dos hambúrgueres que aconteceu neste domingo aqui na Expo Inter. É, o mais importante é que a nossa associação, ela não rotula com o selo Erefor hambúrgueres industriais. Mas isso é uma tendência, o um hambúrguer gourmet e a indústria, ela quer começar a produção desse hambúrguer industrialmente um hambúrguer maior com 180 gramas etc. Então nós tivemos a ideia junto com o frigorífico de para isso fazer uma promoção, entendeu? Para que não seja um hambúrguer com mais um hambúrguer comum a que você compra na gondola. Você encontra esse hambúrguer, ele é feito com uma carne selecionada de animais da raça erva, com sabor especial e selecionado dentro de um grupo de hambúrgueres, como você dizer que, de qualidade e de reconhecimento em todo o Brasil. Então, a, a ideia da batalha, justamente, é que a gente escolhesse o melhor do melhor para ganhar o selo Érifo numa forma de um hambúrguer industrial, mas um hambúrguer gourmet industrial. Fernando, qual é o próximo passo? Agora a batalha acabou, passou, já tem um vencedor. Como que vai ser a venda no mercado? Como vocês vão colocar agora? Agora nós vamos conversar com o frigorífico né, para começar o processo é, deles fazerem um blend, é, acertarem lá a parte toda industrial é, de empacotamento e corte, etc. Esse hambúrguer, ele, a carne é toda certificada pela associação. Então, esse modelo é montado para você ver, a gente sabe exatamente a carne de que animal foi para fazer os lotes de hambúrguer. Então, ela é totalmente rastreada pela associação. E o, agora está conversando aqui com, com o diretor de marketing do Fregorifo, vamos iniciar uma campanha de promoção. O, o pacote vai com a foto do chefe ganhador e a receita que ele colocou. Logicamente que o, no, o hambúrguer vai ser só o blend. Né? Então a pessoa tem que seguir a receita, pegar o, os temperos que ele colocou, para que se quiser fazer alguma coisa. E a gente tem ideia de conversar, de que o pessoal começa a usar, que mandem outras receitas com esse blend, para que a gente tenha um retorno do que está acontecendo. Eu acho uma iniciativa importante, porque a associação então faz de uma forma... É interessante, uma forma diferenciada essa entrada do nosso selo certificado é no hambúrguer feito industrialmente. Fernando, mais uma pergunta para finalizar. Vocês pretendem seguir com batalhas, eventos gastronômicos como este aqui da Spinter? Claro, a associação ela tem um programa chamado Carne Pampa e esse programa, ele literalmente é criado desde a década final de 1990 que a uh, Trabalha essa coisa do pasto ao prato. Então, primeiro nós estruturamos a cadeia do produtor. Depois, já no final, agora entre 2005 a 2010, nós estamos estruturando a parte industrial. Agora, já no final, agora de 2004, 2017, a partir de 2015, nós iniciamos um contato maior com o consumidor final do, da nossa carne. Porque a ideia da associação é ela entrar regulando, arbitrando todo o processo, da, todos os elos da cadeia, de forma a, a solucionar conflitos, receber as críticas e as sugestões, buscar o que? Cada vez mais a excelência e a qualidade dos produtos. Eu conversei com o Fernando Lopa, aqui na Associação Brasileira de Erifor e Brafor, Aline Merladete para o Portal AgroLink.